Ou com o seu fornecedor? Então, fica nesse vídeo que eu vou te dar os segredos para você conseguir isso. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para vendas por Marketplace de toda a América Latina. O fornecedor ele é parte essencial do seu negócio. Afinal, sem fornecedor, você fica sem mercadoria e sem empresa. Você precisa escolher bem. Então, antes de se preocupar em conseguir crédito com ele, visita, vai lá ver valores, reputação no mercado, qualidade do produto, se ele cumpre o combinado, se ele cumpre o prazo, se ele envia tudo certo. São pontos essenciais para você pensar então em fechar mais coisas com esse fornecedor e uma parceria duradoura. Após isso, você vai começar um relacionamento de negócios, porém, que tem características semelhantes a qualquer outro relacionamento. Um deles, deles é que é essencial a confiança. A confiança ela é construída com atitudes diárias, tá? Como é que eu faço isso? Eu compro sempre com ele, conversando, estando sempre presente, fazendo com que ele note que eu sou um bom parceiro diariamente. Seja sempre educado, tá? Agradeço o serviço prestado, comenta com ele sobre o produto. Você pode perguntar mais informações do produto, elogiar, comparar, né? Trazer aí preços, você precisa ter mais confiança nesse relacionamento. Com a confiança que vem mais pra frente, você vai ter crédito do seu fornecedor. Inclusive, se acontecer algum imprevisto, você precisa falar com ele, você precisa se colocar à disposição para ajudar ele ou para ele te ajudar. Cumpra a sua parte, tá? Claro que dizer para cumprir a sua parte no acordo é óbvio, né? Mas pro seu fornecedor é importante entender que você cumpre o prazo de pagamento. Falhar sempre nesse quesito vai gerar uma desconfiança e até uma quebra de contrato. Cumprindo a parte da tua empresa, quando isso acontecer Ser numa eventualidade vai ser mais fácil você falar com ele, e isso vai aumentar a confiança em vez de destruir ela. Inclusive se você puder antecipar ali um dia do pagamento isso gera mais confiança, pagar ali um dia antecipado te ajuda. Ser claro e transparente sobre as suas necessidades e desejos né, da parceria também vai te ajudar muito nesse processo. O fornecedor ele tem que estar ciente né, de qual parceria que você deseja construir com ele. Que isso é um ganha-ganha, a -ganha, um longo prazo. Assim você mesmo né, vai se mostrar mais confiante e né, confiável para ele. São pontos importantes da construção. Dar essa visão, mostrar para ele onde você quer chegar. Mostrar o teu compromisso em levar a qualidade da marca a dele a nível nacional que é uma das vantagens de vender no e-commerce de vender em marketplace então isso é importante comentar que você tem um recebimento 100% garantido que isso não tem não é comum em negócios físicos não é comum em venda porta-a-porta -porta, em distribuidor dentro do marketplace é comum né você vendeu você vai entregar e você vai receber então isso é um diferencial que você tem que trazer para o seu negócio. Traga os pontos positivos. Não se faça de coitado, beleza? Não fala, ah, a venda tá ruim, tá baixa, ai meu Deus. Isso, na verdade, você ligou alerta para o teu que Ele não vai me pagar, né? Ele está quebrando. Então vai lá, cara, defende a tua posição. Coloca a tua empresa como uma empresa de verdade. Pouco importa se você é sozinho hoje à frente disso Você é um cara que vende hoje de forma nacional em vários canais Então se posicione como tal, firma essa posição Isso vai te trazer firmeza na negociação E entenda que você está chegando agora Então não tem como você ter o um melhor preço ou um preço melhor do que eu Às vezes que estou comprando dele há 10 anos E me criticar também não vai te ajudar a melhorar esse relacionamento Então pensa nisso, né? tem gente que chega no fornecedor agora E já chega falando mal do melhor cliente do cara Aquele cara às vezes ajudou esse vendedor a construir um sonho, comprar um carro, comprar uma casa Ou ganhar muito dinheiro na trajetória dele com ele Então assim, cuidado com esse ponto Não use denegrir alguém para crescer dentro do fornecedor Mostre com o seu resultado, com o seu conhecimento Mostre o quanto que a tua empresa é uma empresa saudável E o quanto que ela é uma empresa que pensa de forma longa e duradoura E não se esqueça, né? Se você gostou, deixa o teu like aqui pra mim Coloca aí qual foi a estratégia mais maluca que você usou para negociar com o seu fornecedor. Coloca aqui embaixo para mim. Um grande abraço e até mais. Vamos junto. Acelerar. Construção.